Eu sou o Gabriel Jordan do arroba o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, geralmente eu venho aqui no canal pra ensinar vocês sobre unhas, eu trago nail arts, eu trago dicas de esmaltes, eu sempre trago vídeos ensinando alguma coisa pra vocês, mas no vídeo de hoje quem vai aprender sou eu. Recentemente, por algum motivo, eu tenho visto vários vídeos na internet, nas minhas redes sociais, de pessoas testando pintar as unhas com maquiagem. Aí agora que você fala ah, Gabriel, mas você já fez isso, você já até trouxe aqui pro canal. Não, eu ensinei a fazer um esmalte com maquiagem mas o que eu tô falando agora é de pessoas que literalmente pegam a maquiagem e passam diretamente nas unhas pra tentar pintar, assim como se fosse um esmalte só que sem ter todo aquele processo do preparo, né, do esmalte ou então sem ter o trabalho de pintar as unhas normalmente com esmalte comum. Por isso hoje eu estou aqui com uma gama variada de produtos, né tanto produtos em pó, né, sombras pigmentos, quanto batons pra gente testar essas técnicas que eu venho vendo nos meus filhos, explorar em todas as redes sociais, já comenta aí embaixo se você acha que isso vai funcionar ou não, né de pintar as unhas com maquiagem sinceramente eu ainda tenho as minhas dúvidas, gente mas também não vou descartar, né se você quiser conferir comigo se essa dica realmente dá certo já deixa o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo as pessoas passavam os produtos de make, né? Tanto as sombras ou então pigmentos diretamente nas unhas, ou até mesmo no caso, os batons, né? Que é o que eu tô mais em dúvida, gente. Batom líquido mate. Então, eu tô bastante curioso assim como eu já falei na introdução do vídeo eu já trouxe um vídeo aqui pro canal ensinando a fazer esmalte com maquiagem que você mistura em uma base transparente ou então em um esmalte bem clarinho, maquiagem pra você criar a sua própria cor e depois você vem com a top coat pra deixar tudo brilhosinho e tal. Nessa dica aqui a gente economiza esse espaço de tempo né? E já aplica direto a make nos dedos Chega de falação, vamos testar logo as dicas Eu tenho três paletinhas de sombra diferentes Porque eu quero testar tanto sombras metálicas quanto sombras mate Tenho dois pigmentos de duas marcas diferentes isso aqui eu não vi ninguém fazendo Mas é porque eu fiquei curioso Eu gosto muito desse iluminador Stardust aqui Que inclusive eu estou usando ele hoje no rosto E eu queria saber, será era se eu passasse na unha ele ia ficar bonito? Gente, não sei E na outra mão eu vou fazer com os batons Mas os batons a gente deixa pro final Que é o que eu tô mais curioso, né? Bom, vamos lá. Eu vou escolher alguma paleta aqui. Vou começar por essa chamada Be Elegant, da Ruby Rose. Eu adoro essa linha deles, Be alguma coisa. Adoro usar nos olhos, né? No caso, vamos ver se vai funcionar nas unhas. Bom, eu vou vir igual as pessoas do vídeo faziam. Olha, peguei o produto aqui na minha mão e vou aplicando direto na minha unha. Não aconteceu nada, gente. Minha unha só ficou brilhosa. Mas ainda tá da mesma cor. Talvez vindo em batidinhas, melhore alguma coisa. Eu vou fazer aqui as batidinhas. Olha, parece que tá construindo uma camadinha em cima da unha. Vocês estão vendo que o reflexo tá crescendo? Eu só gostaria mesmo de que cobrisse 100%. Mas esse aqui só é o primeiro teste. Até o momento, o resultado foi esse aqui. Na câmera principal tá muito bonito, porque tá refletindo bastante o brilho. Mas eu vou tentar mostrar aqui na câmera secundária, que eu acho que vocês vão conseguir ver melhor que não tá 100% coberto. Só tá brilhando bastante. Eu vou aplicar uma camadinha do esmalte incolor, né? Quem sabe eu não venho depois que essa camadinha... Esmalte secar, aplicando uma segunda vez essa sombra pra ver se adianta alguma coisa. Mas enfim, né, gente? Essa primeira aqui foi um resultado bem mais ou menos, eu diria. Se construir uma segunda camada, vai ficar um esmalte bem bonito. Beleza, saindo dessa primeira paletinha aqui, né? Com é a paletinha de sombras compactas. Quero testar agora os pigmentos. Eu tenho esse pigmento. Pigamento é complicado, né, meninas? Eu tenho esses pigmentos aqui da Vivaí e da Dear moça Eu vou testar os dois, porque eu quero ver como é que formas diferentes funcionam, né? Então eu vou testar nesses dois dedos aqui. Eu vou Vou começar por esse vermelho da Dear Mosa que se chama HL011 Eu vou jogar direto na unha, gente Olha! Gente, com o pigmento eu acho que vai rolar Nossa, trabalhar com pigmento solto é mais fácil porque obviamente, né? A gente não tem que descompactar igual na paletinha de sombras Vou tentar tirar o excesso dando umas batidinhas na própria unha E ver o que que acontece Olha só, diminuiu um pouco o brilho Então eu vou tentar aplicar mais uma vez de uma forma bem fininha Gente, ficou bonito? Eu gostei dessa unha aqui Vou aplicar o esmalte incolor Pra gente selar o pigmento dentro da unha, né? Dentro não, né? Em cima da unha Vou passar pro outro pigmento, esse aqui é da Viva aí, na cor 07, inclusive eu tô usando ele nos meus olhos hoje, aqui na minha cut crease que tá belíssima, e quem sabe não dá certo com as unhas também, né gente, vou abrir aqui, mais uma vez eu vou jogar direto também, esse aqui é um dourado antigo, um pouco mais fechado, vamos ver o que que rola Olha só, gente. Ficou uma cor de um ouro velho assim, meio champanhe, bem bonita. Mas eu achei esse pigmento um pouco mais pedaçudo, né? Vamos ver se quando a gente passar o esmalte, se vai sair ou se vai ficar, se vai ficar bonito, enfim. Gente, querendo ou não, acaba movendo um pouquinho, mas olha, pelo menos de longe a unha ainda tá bonita, né? Vou limpar essa bagunça aqui que eu fiz e aí a gente parte pra os próximos testes. Eu ainda quero testar um mate e eu quero testar outro metalizado, gente, porque eu acho que esses metalizados talvez dêem certo. Então, gente, na unha do anelar, eu quero testar uma coisas diferente, até o momento só testei fórmulas metalizadas, e eu quero testar uma mate, eu peguei essa paletinha aqui da Lodurana, que só tem sombras mate, e eu vou testar, não sei qual cor, eu tô em dúvida entre esse vermelho ou então esse laranja aqui, mas como essa unha aqui já foi vermelha, eu acho que eu vou no laranja. Então gente, eu não sei se é impressão minha, mas eu tô achando o laranja um pouco mais fácil de esfumar, acho que a fórmula é mais macia, tipo tá uma cor meio sheer e tal, assim como vocês estão vendo aí na câmera, é como se fosse um esmalte Assim, translúcido, sabe? Mas eu achei mais fácil de esfumar. Vou logo selar aqui com esmalte. E por fim, no dedo mindinho eu quero testar esse produto aqui, que na verdade não é uma sombra, não é um pigmento de olhos. É um iluminador que eu gosto bastante. Ele é super pigmentado. Tô até usando ele hoje. Pessoalmente, ele é a cor que eu tô mais achando bonita até o momento. Bom, quanto ao iluminador, ele tá sendo mais difícil de construir camada. Não sei se vocês estão conseguindo pegar, que na hora que eu bato, ele tá saindo do dedo. Eu tô um pouco triste, porque eu amei a cor, gente. Eu amo a cor desse iluminador. Mas enfim, eu vou fazer a segunda camada, né? De cada produto em cada unha, né, que eu já usei. E eu volto aqui pra contar pra vocês o que, que eu achei. Vou fazer a segunda camadinha do produto e já vou selar de novo com esmalte pra gente economizar tempo. Porque a gente ainda tem a outra mão pra testar, né, gente? O auge. Então, gente, acabei de terminar de aplicar a segunda camada, né? Os meus dedos estão até sujos. Dos produtos na minha mão. E. Ah! A cobertura ficou muito melhor Sendo bem honesto com vocês, eu amei quase todas as unhas As únicas observações que eu tenho a fazer são as seguintes Nessa unha aqui do dedo do meio, que eu usei o pigmento da Vivaí O pigmento ele é um pouquinho mais grossinho do que os outros E acabou ficando uma textura não tão legal Deixa eu tentar focar aqui pra vocês Olha só, o pigmento não reagiu direito com o esmalte e abriu E a única sombra mate que eu testei, né, que foi essa laranja Que tá parecendo bem avermelhada aí no monitor Que ela é mate, ficou muito bonito, ficou muito lisinho e só não ficou com cobertura muito alta, sabe? com um esmalte meio sheer. Eu acho que tem chances dessa esmaltação aqui dar certo. Uma coisa interessante desses tutoriais que ensinavam, né? A usar maquiagem nas unhas é que eles falavam que era pra esperar secar completamente e depois você lavar as suas mãos porque como você selou só a parte da sua unha com esmalte quando você lavasse, você não ia ter nem o trabalho de limpar que as suas unhas iam estar limpinhas perfeitas. Então eu vou aguardar um tempinho aqui vou lavar as minhas mãos e depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado. Então gente, voltei, acabei de lavar as minhas mãos e aqui está o resultado, gente, eu não acredito, sério, eu lavei as minhas mãos com muito, muito, muito cuidado, né, com água e sabonete, e saiu certinho em volta, óbvio, né, que a maquiagem vai sair pra fora do dedo, mas eu apliquei o esmalte o mais certinho possível, a única unha que não saiu certinho foi essa aqui, e eu tive que limpar manualmente, mas é porque, eu não sei se vocês viram, que tinha escorrido um pouquinho de esmalte, mas nas outras em que eu apliquei certinho, ficou perfeito, Perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, apesar de você perder o tempo, né, fazendo duas camadinhas, né, porque você também tem que fazer com esmalte, e de ser um pouco mais bagunceiro, é uma experiência divertida e que economiza o seu tempo pra você não ter que ir limpando os cantinhos. Mas você tem que pintar bem direitinho dentro da unha, tá? Porque onde a base encostar vai ficar no seu dedo. Enfim, menina, vamos passar pra segunda mão? Porque essa sim eu tô curioso e essa sim eu tô descrente que vai funcionar. Nessa mão aqui, a gente vai testar batons nas unhas, os Vídeos que eu assisti diziam que tinha que ser estritamente batom líquido mate. Então eu já separei aqui cinco tons, né, de batons líquidos mate. Nem sou viciada num nude rosinha, né, gente? Uau, gente. Eu acho que eu vou começar com esse batom aqui da Max Love, que ele é um batom de 48 horas. Eu comprei ele há um tempo atrás, eu acho a cor dele muito bonita, mas eu não uso ele com tanta frequência, sim. A cor dele é 53. Bom, pelo que eu entendi, a pessoa via passando o batom em cima da unha. Eu não sei se a pessoa pode Arrastar. Olha só, cobriu. Mas enfim, eu não vou passar logo de imediato o esmalte em color. Eu quero esperar esse esmalte secar, né? Porque como é mate, era ver se construir uma segunda camada, meninas. Se bem que essa primeira aqui já tá super satisfatória. Olha só, até o momento tá assim com uma camadinha do batom da Max Love. Vamos partir pra Bruna Tavares. Essa cor aqui se chama Luciane, parece um pouco, né? Com o esmalte que a gente acabou de usar. Gente, pior que eu tava super descrente quanto aos batons... E é capaz eles me darem uma cobertura melhor do que as das sombras, não vou mentir. Pra gente sair um pouquinho desses nudes rosados, eu vou pra esse vermelho aqui da Mari Maria, que é o Tom Blazing. Eu acho esse batom super pigmentado, vamos ver se ele dá certo na unha, né? Eu acho que por vermelho ser uma cor mais forte, os defeitinhos ficaram um pouquinho mais aparentes, mas de longe dá super de enganar, gente. Vou esperar secar todos, né, assim como eu falei pra vocês, porque eu ainda quero fazer uma segunda camada antes de selar com o esmalte incolor, gente, o auge. Vou... Vou usar esse queimado aqui da Boca Rosa Beauty. E pra finalizar, eu vou vir nesse batom aqui chamado Ash, da Mari Maria também. Porque eu queria testar um nudezinho da Mari também, já que o outro eu usei o vermelho, né. Inclusive, eu adoro esse batom. Olha só, gente, a primeira camadinha tá assim. Eu vou fazer as segundas camadas, né, a maioria dos esmaltes, principalmente os que eu apliquei no início, já secaram. Olha só, esse aqui tá sem brilho, já secou. Esse aqui tá meio que secando ainda. Mari tá secando também, foi o último que eu coloquei. Enfim, gente, eu vou voltar rapidinho em todos os batons fazendo a segunda camada, né? Eu vou acelerar e deixar bem rapidinho Assim como eu fiz na mão que eu usei maquiagem Pra economizar tempo, né? Mas vamos lá, começando no polegar com o batom da Max Love No dedo indicador vamos de Bruna Tavares Dedo médio vamos de Mari Maria Makeup Boca Rosa no dedo anelar. E por fim Mari novamente nessa cozinha que eu amo, que é a cor Ash. Então gente, esse aqui foi o resultado, né de duas camadas de esmaltes alguns ficaram mais lisinhos, tipo da Max Love ou da Boca Rosa. Enfim só tô falando pra vocês saberem mesmo, caso vocês forem testar, né. Até porque um batom não tem obrigação nenhuma de funcionar bem na unha, né gente? Tem obrigação de funcionar bem na boca Eu acabei sujando o meu esmalte em color que eu usei nessa mão aqui então nessa outra eu vou pegar um outro esmalte em color, que na verdade é igual ao que estava usando. A diferença é que esse aqui tá todo sujo agora. E vamos lá né, galera? Acabei de aplicar a base em color em cima das unhas em que eu apliquei os batons. Vou aproximar aqui pra vocês verem como é que ficou. O que eu posso falar pra vocês é que nos batons as cores mudaram mais consideravelmente. Aqui nesses quatro, não foi nem tão consideravelmente assim. Só deu uma leve escurecida e então uma leve saturada. Agora no polegar, gente, tá muito diferente. Literalmente, eu tinha aplicado o batom da Max Love, que era um rosinha e ele ficou um marrom meio nude. Inclusive, ele tá parecendo bastante com esse esmalte aqui, o auge Não sei qual foi a reação química que aconteceu Mas provavelmente, né? Os pigmentos mudaram bastante aí com a fórmula do esmalte E agora, em vez de uma unha rosa, eu tenho uma unha nude Até bom, né, gente? Porque essas três unhas aqui estavam se parecendo demais Essas quatro, na verdade Porque todas eram rosinhas, assim, bem levinhas Enfim, é isso Eu vou esperar secar Vou lavar as minhas mãos pra gente voltar com o veredito, né? Se limpou, se borrou, se arrancou o esmalte O esmalte não, né, gente? Se arrancou o batom E contar a minha opinião pra vocês né, gente? O que, que eu acho né, de usar produtos de maquiagem para olhos E batons no lugar de esmalte Já volto Então, gente, eu lavei a minha mão E olha só o que aconteceu Nada mas lavando com água e sabão eu não consegui tirar Então eu vou pra uma segunda tentativa De limpar os cantinhos com esse demaquilante aqui Micellar da Nivea, Porque tipo, tira maquiagem, né? Batom é maquiagem, então auge Inclusive falando de demaquilante, né? Se você ainda não conferiu o último vídeo aqui do canal Clica aí nos cards que eu mostro esse E vários outros produtos que fazem parte da minha rotina de skincare Faço ela lá com vocês Confere lá que tá super completo Então gente, eu não vou mais nem ligar a câmera secundária Eu vou só limpar aqui em frente as câmeras com vocês. E gente, eu acho que o batom tá saindo Mas ele deu uma manchada no meu dedo <risos> Bom, o batom manchou a minha pele Mas, tipo, tá aqui, gente A unha tá pintada <risos> Com certeza todos vão ficar manchados Porque todos esses batons são de alta fixação, né Enfim, gente, eu vou ficar com cuidado pintando aqui, bem devagarinho Porque, sei lá, né, gente, tenho medo Foi esse da Mari Maria inteiro Já era <risos> Aff, gente, tava tão bonitinho, droga. Mesmo eu tendo esperado o tempo de secar. Olha, por algum motivo o Ash aguentou mais do que o Blazing, porque o Blazing foi embora, né? Mas o Ash também é da Mari Maria e ficou até bonitinho. Esse da Mari e esse da Boca Rosa foram os meus favoritos, foram os que eu mais gostei. E no geral, eu não gostei de nenhuma das cinco, gente. Eu achei divertido, achei interessante as cores mudando. Mas até mesmo as duas que eu mais gostei, que essa aqui foi da Boca Rosa e essa aqui foi da Mari Maria, meio que o batom rachou, gente, depois que eu apliquei o esmalte por cima. Enfim, né, galera, é isso que dá você colocar as coisas nos lugares errados, né? Maquiagem a gente põe no rosto, esmalte a gente põe na unha. Não vamos passar esmalte na cara e não vamos passar maquiagem na unha beijão. <risos> Foi bem tentativa e erro, muitas deram errado e no final das contas nenhuma ficou boa o suficiente pra ficar pelo menos, tipo assim, o mínimo pra mim, né? Já as sombras, eu achei uma ideia mais divertida, né? Eu usei paletas de sombra, usei pigmentos, usei iluminador solto. Eu já imaginava que fosse dar certo, porque eu já fiz né esmaltes com maquiagem, mas misturando no frasquinho. Mas sendo bem honesto com vocês, eu acho que a gente perde um pouco de tempo e faz muita bagunça desnecessariamente com essa técnica de esfregar a maquiagem no dedo. Apesar de não ter ficado perfeito E de não ter funcionado 100%, né É uma experiência legal Mas assim, né, meus amores Já fica de que aí Que já tem um vídeo aqui no canal Ensinando a fazer esmalte com maquiagem Que é mais fácil quando tudo fica guardado num vidrinho, gente Você não precisa ter essa bagunça todas as vezes Eu prefiro pegar a sombra Jogar dentro do vidrinho de esmalte Misturar E usar como se fosse um esmalte normalmente Chegamos no final dessa experiência, né, gente? Eu já tô assim, um jornalista investigativo de maquiagem e de esmalte ao mesmo tempo. Amo! Se você gostou desse vídeo, dessa experiência que eu fiz aqui hoje, né, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere me seguir nas minhas redes sociais, eu sou gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu também produzo muitos conteúdos exclusivos, então não deixe de conferir todas as minhas redes sociais e de me seguir em todas elas, em arroba Comenta aí embaixo o que, que você achou, né, dessa história de usar sombra, de usar batom. Sendo bem honesto com vocês, foi divertido, mas eu sou time esmalte mesmo, entendeu? Ou até mesmo esmalte feito com maquiagem. Ainda ficou um efeito melhor e mais bonito do que você fazer assim, mas valeu a pena a tentativa, achei divertido. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal também com os seus amigos, isso ajuda muito no desempenho e no crescimento do vídeo e do canal. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo